Olá pessoal, bom dia, depois de algum tempo né, sem gravar nada eu voltei aqui e hoje eu queria retornar a um assunto né, importante, inclusive porque eu tinha uma dúvida com relação a, a uma falácia e eu consegui tirar essa dúvida e compreendi ela né? e eu gostaria de passar para vocês umas 4 ou 5 falácias, vamos ver, são 4 ou 5 né, no final do vídeo esse vai ser um vídeo presencial, eu não vou colocar imagem nenhuma eu vou tentar ser o mais breve com vocês possível para não cansar muito vocês Antes de mais nada, eu gostaria de indicar aqui logo de cara, antes da introdução do vídeo, um canal muito legal que apareceu, tá? Que chama-se Projeto Big Bang, que é um casal que eles fazem um, um, uma divulgação muito legal, muito séria sobre astronomia e ao mesmo tempo que é séria no sentido de correta, ele, ele também tem, eles têm um tom divertido, um tom bem é, lúdico, né? Eles têm um, um, uma uma produção muito bem feita, um vídeo muito bem, bem editado, entendeu? Eles têm, é uma, eles têm acessórios, eles constroem equipamentos para fazer explicações, como no vídeo da Estrela Dupla. Eu aconselho muito vocês a irem lá conferir o canal deles. Eu vou deixar o link aqui na, na descrição e vou deixar também um card aqui em cima com um dos vídeos dele, tá? Um, um vídeo bem legal que é sobre erros de gravação, né, que vocês vão se apaixonar, vocês que gostam de astronomia vão gostar muito do canal deles, vale a pena conhecer, eles estão começando agora e eu gostaria muito que os meus inscritos dessem uma força lá para eles, né? fossem lá visitá-los, tá bom? Coloquem a hashtag, por favor, vim pelo conhecimento ao alcance de todos, bora me ajudar nessa também, tá ok? Então vamos ao fato, vamos lá, vamos ver quais são essas falácias, elas estão interligadas todas umas com as outras e... Estão muito em moda nesses dias de hoje Eu não vou citar canal, eu não vou citar nome de ninguém E vou dar exemplos bem diferentes dos assuntos que estão utilizando essas falácias hoje em dia Tá? Vem comigo então Bom gente, a primeira falácia chama-se Espantalha A falácia do Espantalha é famosa, né? E ela é aquela falácia onde você distorce o que a pessoa falou para poder atacar a ideia dela, tá bom? Ou você distorce, ou você cita coisas que ela não disse, que dá a impressão que falou, mas ela na verdade não disse. Então vou dar dois exemplos aqui. No caso da distorção, se eu falar para vocês que um asteroide vai passar é, próximo bem próximo da Terra em setembro, Tá? e contar a história dele todos. E, e quem quiser me atacar através da falácia do espantalho vai dizer o seguinte ah, ele falou que o asteroide vai se chocar com a Terra isso é uma falácia isso chama-se espantalho o cara acabou de fazer o espantalho o que eu falei uma outra forma é eu dizer que esse asteroide vai passar muito próximo à Terra e a pessoa dizer que o fim do mundo é o setembro eu falei isso? não, eu não falei isso então, também é conhecido como falácia do espantalho A outra falácia que tem, que ela é um, no caso não é bem uma falácia, é um argumento. Tá? Chama-se o ataque ad hominem, né? que o ataque ad hominem é aquele ataque onde você ataca a pessoa e não a ideia. Você xinga seu idiota, seu imbecil, seu descarado, você não vale nada, não sei o que. Então... Você tem a intenção de desacreditar a pessoa e a ideia que ela, que ela fala passa a ser desacreditada também. As pessoas perdem a confiança e a pessoa perde a credibilidade. Chama-se é, um ataque ad hominem. Esse ataque ad hominem, ele tem umas variantes. Tem o argumento da autoridade, tá? O argumento da autoridade é aquele onde você dá aquela famosa carteirada, né? Tipo assim, você sabe com quem você está falando? É, você por acaso tem algum diploma de astrônomo, né, para você poder falar sobre isso? Isso chama-se argumento da autoridade. Tá? Aí que vai entrar a falácia do lugar da fala, que está relacionado com isso. Porque quando alguém fala assim para mim, você não pode falar sobre astronomia porque você não é formado, você está usando a falácia do lugar da fala. Eu tenho o direito de falar sim. Se bem que eu sou formado em astronomia, já que eu sou formado em navegação astronômica, né? eu tenho é, graduação em navegação, então eu, tenho, eu sei navegar astronomicamente com sextante, eu sei tirar a posição de um navio, sei fazer correção de azimuth, tenho vídeos aqui ensinando a fazer isso, inclusive, né? se vocês olharem na playlist, vocês vão ver muito sobre navegação marítima, já que eu sou aposentado de marinha mercante. Okay? Então, o lugar da fala, um exemplo é... Muito, um exemplo é é, é fantástico o que eu tenho, é aquele caso do da pessoa que não tem filhos, né? Eu, por exemplo, não tenho filhos, então, é, eu, se eu começo a falar sobre educação de crianças, de, de filhos, alguém chegou para mim e falou, não, não, não, você não pode falar sobre educação de filhos porque você não é pai. Isso é lugar da fala. Eu posso falar sim. Se eu pesquisei, se eu estudei sobre o assunto, eu tenho direito de falar sim. Então, não aceitem a falácia do lugar da fala de ninguém, tá ok? Vocês podem falar sobre ciências, vocês podem falar sobre o assuntos o que vocês quiserem. Desde que vamos lá citar o. Não é Newton, não é bem Newton, não, porque não foi Newton que falou isso, eu já comentei isso aqui, tem um vídeo meu falando sobre isso. É que o, vamos subir nos ombros dos gigantes do passado, né? O Newton citou isso numa carta que ele mandou a um amigo. Vamos estudar o assunto, vamos pesquisar e aí vamos falar com propriedade. E aí nós não precisamos do lugar da fala, nós temos direito de falar sim. Mesmo que nós não sejamos diplomados, mesmo que nós não sejamos pais, mesmo que.. por outros vários motivos. Tá bom? E junto com o ataque a hominem, você tem também o caso do, do argumento da autoridade, tem o pior ainda que é o argumento do poder. Esse argumento do poder é quando a pessoa te intimida por uma situação superior que ela tem em relação a você e trabalha com você diretamente ou tem algum vínculo profissional com você ou seja, ou você aceita a minha ideia ou eu te limito Entendeu? é uma coisa parecida com isso esse é um dos piores que tem então nós falamos aqui no, no espantalho no, no ataque ad hominem no lugar da fala ok? e nós vamos agora entrar na falácia do fundo do poço que tem muito a ver com o espantalho é o envenenamento do poço ou o fundo do poço o que, que é isso? isso é quando você derruba a pessoa, coloca ela no fundo do poço você diz, você não tem autoridade nenhuma para falar sobre esse assunto você não é formado, você é o Zé das coves tem, não, a pessoa tem sim você tem você está atacando a ideia da pessoa com a falácia do fundo do poço ou do envenenamento do poço, tá bom gente? um abraço a todos, não esqueçam de ir lá no canal do, do projeto Big Bang tá? eu vou deixar o link aqui, vou botar o card né, como eu falei e curtam muito o canal deles, eles merecem ser apoiados, eles merecem ser ajudados. Já foram indicados pelo Olho de Rapina, né? E já foram, vão, vão ser indicados por outros canais, com certeza. Eu já coloquei eles em vários parceiros meus, né? No, no WhatsApp, aqui nos grupos de WhatsApp de parceiros. Para eles também irem lá dar uma força para divulgarem também o, o canal deles, porque eles merecem. Eles merecem muito crescer e vão enfrentar as dificuldades que todos nós enfrentamos, mas eles vão chegar lá com certeza, porque o canal deles promete, e bastante. Então, gente, era isso que eu queria falar com vocês, um abraço, desculpem a demora toda, deixem o um like, inscrevam-se no canal, os que não, os que não forem inscritos, é, um abraço a todos e tchau, tchau.